Fala, fala galerinha! Não! <risos> oh, grita! Caraca! <risos> Vou botar isso no vídeo! <risos> fala, fala galerinha! O que é isso, pessoal? Eu sou o Norberto. Caralho! Esse é mais um Elefante Literário. Hoje a gente veio aqui pra contar que a gente, mês passado, foi convidado pra participar do FLIM, que é o Festival Literário de Natal. A gente ficou um pouco surpresa com o convite porque foi feito no final do mês passado, em setembro, e a gente tava com alguns dias de canal ainda. O FLIM, pra quem não sabe, marca o início do Natal em Natal, que é uma série de eventos culturais que acontecem na cidade quando vai chegando esse período de fim de ano. Ele é organizado pela prefeitura e esse ano acontece de 4 a 7 de novembro. O festival conta com uma porção de atividades gratuitas, entre elas palestras, lançamentos de livros, mesas redondas, que mais shows, oficinas, debates, e encontros literários com autores tanto regionais como de nível nacional. Ele vai acontecer na Praça Augusto Severo, fica em frente ao Teatro Alberto Maranhão, aqui em Natal, e vão ter várias tendas e as atividades vão estar rolando durante todo o dia. Eu não pago de olhar pra tela nunca. Que ódio. Foi <risos> aberto também vai contar com a presença de vários estandes de cebos editoras como o Vermelho, Editora jovens Jogos e Escrivas. a Cooperativa da FRN também vai estar lá, a Livraria Nobel também vai estar com estande, também vai ter reunião de food trucks no evento e, além disso, a Biblioteca móvel do Sesc, a biblioteca Entre os autores participantes do evento estão Clarice Freire, autora do Pó de Lua, Marina Colasanti, Antônio Cícero, Eduardo Jardim, e Diógenes da Cunha Lima, além de vários outros, já que a programação está bem extensa, bem diversificada, vai estar tá muito legal. A gente vai colocar aqui embaixo, no box de descrição, um link para vocês saberem um pouco mais com a programação completa do evento. Esse convite foi feito para a ação SESC de Incentivo à Leitura, feito pelo SESC, e a gente... Ixi... A gente ficou muito feliz de verdade com o convite Queria até deixar registrado nossos agradecimentos Nosso encontro vai acontecer dia 6 de novembro Às 9:15 h 15 na tenda principal E a gente vai tentar fazer uma transmissão ao vivo Pelo Periscope para vocês que estão em casa assistirem também Então fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai postar todas as informações por lá E hoje a gente tá cheio de novidades pra mostrar pra vocês Uma delas é... Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yeah! oh, Olha lá que caixinha bonita galera Já deu, vamos ver o que é né? Não filho, então... Filho, sua boca, filho, sua boca Tem umas linhas né? uma linha 밖에... foi que botou essa linha? Me tira nervosa Eu tô <risos> saindo, eu tô saindo <risos> do negócio Na <Uma> boca <risos> é o que a gente comprou, sacos de ar! Meu deus, que massa! Ah, tá. Olha o que a gente olha o que tem! Temos. Marcadores! Quem vai querer? Quem quer dinheiro? Olha isso aqui, olha! Muitos marcadores! Yeah! Então esses são os nossos novos marcadores do Elefante Literário. Quem quiser e estiver no free vai receber. Já que a gente fez, a gente vai aproveitar o evento pra divulgar pra vocês um pouco mais do nosso canal. Então, fiquem ligados. Então é isso. A gente fez esse vídeo bem rapidinho, só pra fazer essa divulgação desse nosso convite que já é essa semana. A gente tá preparando um material bem massa, assim, pra divulgar e novas pessoas conhecerem o canal. Mas amanhã a gente continua com a nossa programação normal. E se você gostou do vídeo, né, dá uma curtidinha. Se é de Natal, vamos para o Flynn. Se você tem amigos em Natal, você divulga para eles e todo mundo fica sabendo. E é isso aí, né? É isso aí. Não deixe de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Valeu! Valeu.